E o pessoal que tiver interesse, a descrição está embaixo do vídeo. Vamos ao vídeo. Uma boa tarde a todos, eu sou Maurício Mococa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a radicestesia, como ela funciona nas varetas e um pouco também o que, que significa ela e como ela vem do subsolo e como ela penetra também no nosso cérebro. E também como a gente capta ela, as radiações que, que, que, que atravessam o nosso cérebro. O, as radiações, por exemplo, que vêm dos objetos que estão no chão, essas radiações vêm até o nosso cérebro. E do nosso cérebro é transmitido para as varetas. E as varetas, com as radiações que estão no nosso cérebro, as varetas procuram aquela radiação no solo. Então, é, eu vou falar de um modo mais simples, para que as pessoas possam entender. e a, a, As radiações que passam o no nosso cérebro são milhões delas, a quase todo instante quer dizer milhares ou milhões, né? Então a a sensibilidade da radiação é a sensibilidade e a radiação que está tudo no nosso corpo. Agora da nossa cabeça, a, por exemplo, você dá um comando é, Pazuária procurar ouro Então essa radiação, você está no lugar que tem a radiação do ouro O ouro já está no seu cérebro Quer dizer que ele já está ali Então você vai dar o comando para a vai descer é, Vai descer da sua cabeça para o seu braço até a tua mão A tua mão vai dar aqui na empunhadeira A empunhadeira transmite para antena então essas antenas elas vão te levar até onde tem aquele olho. Então não é que as antenas capitam direto lá da Terra. A radiação primeiro ela vem para o nosso cérebro. Primeiro atinge o nosso cérebro e, e fica e concentra todas as sensações. Portanto, quando você usa, por muito tempo, as varetas com radiestesia é, Aí por uma hora, duas horas, três horas usando É normal que depois quando você para de usar, você se sente assim, um pouco cansado, um pouco de insônia, um pouco abrindo a boca Por quê? Porque você concentrou a energia do cérebro para elas Então, a gente vai tá tentar tentando explicar aqui mais ou menos Para que o nosso pessoal aí, que tenha adquirido esse material que possa entender um pouco. O corpo humano é permanente penetrado e transpassado por um número infinito de radiações que atinge até atinge até o cérebro, quer dizer que vai até o cérebro, onde concentra todas as radiações como corrente elétrica, é como uma corrente elétrica, radiações é uma coisa que ela existe, mas você não vê então, quando você usa as varas, você consegue transmitir do cérebro para essas varas é, essas energias agora, outra coisa também que é importante é o pessoal usar, por exemplo, para usar o comando, o comando de voz, que você passar a ordem para as antenas, é, você usar o testemunho. É importante usar o testemunho. Agora, depois que você treinar, que você tiver bastante já treinado, o testemunho fica, em fica dispensável. Por quê? Porque você já adquiriu uma prática e e as suas energias também aumentaram aí você não, praticamente você já não precisa mais desse testemunho para encontrar certos objetos o diamante por exemplo ele, ele é bom que você use o diamante na câmera e dê o comando de voz também por quê? porque a, a radiação do que está na câmera vai transmitir com as varetas e você vai transmitir do cérebro também através da sua mão, também para as varetas, quer dizer, que você estaria reforçando para encontrar esse diamante. E o ouro também é a mesma coisa, agora depois que você tiver bastante treinado, também não vai haver muita necessidade. As varas, elas, elas manifestam um fluxo invisível de radiação. Quando você passa, por exemplo, uma radiação uma energia que vai até elas, você não vê, mas elas estão tá com a energia portanto que quando você passa um comando para elas hoje, você pega elas, vai, leva as embora coloca elas na mochila e leva embora no outro dia elas ainda estão tá com esse comando, se você não mudar o comando dela, ela está com aquele comando e aonde é onde também tem muitas pessoas aí que estão tá confundindo as coisas, aí no outro dia ele pega as varas e já sai com as varas não fala nada, aí a vara não vai achar nada, quer dizer ele ou então chega em casa, faz uma boa limpeza dela, limpa elas, bem limpinha, que aí você tira aquelas energias energia que está nelas. Outra, não pode usar líquido nenhum, não pode engraxar rolamento, não pode ter rolamento de ferro, as varas tem que ser construídas totalmente de material que não pega ímã então, a, por exemplo, que nem essas aqui, ela é usada o latão, eu, usava, eu fiz com essas aqui, poderia ter feito com a outra, que o material é todo latão, mas eu preferi fazer com essa para poder fazer essa explicação. As varetas é latão, as empunhadeiras é cobre. Mas esse material não pega imã em lugar nenhum. Portanto, ele não tem ferro. Não quer dizer que as que tem ferro e tem rolamento de esfera, não funcionam, elas funcionam Mas elas exigem uma capacidade bem maior, bem maior do que essas A pessoa teria que estar muito prática na radiestesia, com muita prática E também teria que usar também o testemunho na câmera Que aqui em Barça eu uso o testemunho Agora eu vou ter aí também agora, outras coisas também que o pessoal aí tem, se perguntar oh, faz, faz um vídeo aí, é, mostrando, passando a ordem para as varietas A radiestesia, todo mundo tem Agora nem todo mundo desenvolve ela Por exemplo, eu vendi esse material aí Para a pessoa que simplesmente eles comprou para comprar, achou, achou elas bonitas e comprou para comprar eu tenho um cliente aí que comprou já faz quase um ano e ele não abriu nem pacote até hoje. Então agora já tem outras pessoas não, que eles têm interesse em aprender e desenvolver. E já tem pessoas que pegam as variônicas, ele chega lá, ele acha que já pegou as variônicas e ele já vai sair achando ouro. Não é bem assim. Você precisa treinar primeiro, você precisa fazer o básico, treinar no básico. Fazer um básico aí, é, procurando umas coisinhas ali por perto Ou às vezes até colocando alguma coisa lá, uma aliança no lugar Pedindo para elas dar a direção Dar os três passos, no terceiro passo ela dá direção é, é muito importante Então, é, no meio do caminho, entra essa aliança Você põe uma coisa lá de ferro, lá, um alumínio Mas como você deu para ela procurar uma aliança de ouro Ela vai procurar uma aliança de ouro ela não, ela não vai cruzar em cima do ferro então é muito importante isso aí agora o instrumento usado é também um emissor de ondas qual que é o instrumento usado? o instrumento usado é nosso cérebro nosso cérebro é que transmite a ordem para essas varetas é, uma vez que você dirige para que elas encontrem algo, alguma coisa você fez os movimentos certos você deu os três passos, achou a direção você vai caçar na direção elas vão cruzar em cima daquela direção agora tem uma outra, um outro jeito aí também às vezes você está longe às vezes você está aí a 10 quilômetros de uma serra. Você quer saber se, se tem ouro naquela serra. É, você pega, faz o comando de voz para ela, faz os três passos. Se ela indicar indica a direção daquela serra, é porque tem alguma coisa de ouro lá naquela serra. Algum objeto, veio de ouro, machão de ouro, alguma coisa de ouro tem lá. Agora, se ela não indicar aquela serra, depois que você dá o terceiro passo, é porque lá não tem. Então, você pode pesquisar com ela a distância longa. Então, isso é, é, é uma coisa que é comprovada. E outra, a energia que vem para as varetas, ela vem de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Porque ela vem do nosso cérebro para baixo nas varetas. A energia que vem de baixo para cima, são a energia de objetos, que estão na Terra, é tipo ouro, ferro, bronze, alumínio, metal, cobre e mais outras coisas. Então essas energias que estão na Terra. Outra coisa, se você estiver procurando um animal, a energia vem do teu cérebro e vem para elas, elas vai caçar a energia daquele animal que está em cima da Terra. Então é possível você caçar uma pessoa com elas, é possível você caçar qualquer coisa, porque tudo que tem na terra tem energia, as árvores têm energia, a água tem energia, os peixes têm, o cachorro tem, os animais tem, então tudo tem energia. E a energia que vem de cima, que comanda elas, vai caçar a energia que vem de baixo para cima. São tudo energia que existe, mas nós não conseguimos ver elas. E a única coisa que prova que essas energias existem são as variônicas, as variônicas é, prova isso e os pêndulos também prova isso, existem outras maneiras também de captar essas energias, já não são com as variônicas, não são com as pêndulos, são com outro, com outro jeito, que é um dia pela frente também, a gente pode até fazer um vídeo também falar de outras maneiras. É, os objetos semelhantes, eles, os objetos que têm uma semelhança um com o outro, eles, eles têm uma ligação magnética entre si. Por exemplo, o ferro e o outro ferro, ele tem uma ligação com ele. É que muitas das vezes as pessoas falavam, coloca ouro na câmara que procura ouro. Mas... Se esse ouro tiver muito fundo, a energia pode estar tá chegando muito fraca em cima. Aí o que, que acontece? A energia tem que vir do cérebro para as varetas, para as varetas tentar pegar esse, essa energia mais funda. Então vamos dizer o seguinte, que só o ouro na câmera não seria o suficiente, mas se você aumenta a energia, você pega esse ouro bem mais fundo. Isso é umas coisas que eu já precisaria ter falado aí, já nos meus vídeos. Mas é, é, é bastante complexo, mas eu estou tentando falar numa linguagem aí que dá para o pessoal entender, então não estou falando muito complexo. Através da radiestesia é possível diagnosticar e localizar habitações, terrenos, seres humanos, animais, objetos, água, minerais no subsolo, mais produção de, de outros minerais, você pode também achar urânio e também outras coisas. A água as variônicas, para achar os veios de água, elas acham onde a água vem de baixo para cima e também acham para que lado o veio corre. É... Então, é uma, é uma infinidade de coisas, se a gente for falar todas, não vamos lembrar de todas. exemplo, se uma pessoa, é, você sabe o nome de uma pessoa, você quer saber para que lado anda aquela pessoa, elas podem te indicar o lado que aquela pessoa anda. Talvez você não ache a pessoa, mas ela te indica o lado que ela está. Mas é através da onda que vem do cérebro para elas, e elas vão captar uma onda que vem daquela pessoa para onde ela anda. Agora, tanto faz se a pessoa está viva ou morta, ela vai captar o lado que ele está, ou que ele foi enterrado, né? Então é, é uma coisa muito importante aí. Se a gente for falar tudo, nós vamos fazer um vídeo aí de mais de 3 horas de vídeo. Então a. Então vamos falar mais um pouquinho aqui de como ela desce para as varetas. A radiação de cima, ela escoa para as mãos, por exemplo, do cérebro, ela desce para tuas mãos, das tuas mãos elas elas vai para as varetas, quer dizer que está transmitindo essa energia para as varetas e aí as varetas vai captar a energia daquilo que está sendo transmitido para elas. Então essa é uma parte importante aí para o pessoal prestar atenção, quer dizer esse vídeo de hoje é muito importante. Principalmente o pessoal aí que está tentando as variônicas aí Esse vídeo vai ajudar muito A entender Agora eu também quero explicar aí para o pessoal também Que a, as varionica é feita, por exemplo, ela é feita de alumínio Ou feita de... você coloca um, dois rolamentos de ferro Não quer dizer que elas não vão achar nada Elas vão achar sim o que vai ficar difícil, vai ser você fazer o comando para elas achar um objeto específico Aí vai ficar difícil Por quê? Porque elas têm muita energia, por exemplo Ela tem a, a energia do ferro No ferro tem duas, três energias Aí ela tem a energia, por exemplo, do, das varas, ela tem a energia da empunhadeira Agora, se você colocar o cabo de borracha, é mais difícil ainda Não que elas não caça alguma coisa, caça Só que ela fica difícil para o comando, hein? se ela tiver o cabo isolado, ela fica mais difícil ainda para o comando Aí com o cabo isolado em borracha, o comando fica difícil Por exemplo, se você cair no manchão aí para você saber separar um minério lá que está junto com o ouro Vai ser difícil você conseguir às vezes eu falo isso no canal, o pessoal, não, mas as minhas varetas funcionam. Eu falei, funciona, todas as varetas funcionam. Você pode arrumar dois pedaços de bambu aí, colocar, fazer um L nele, vai funcionar. Você pode cortar dois pedaços de varas, essas varas compridas, mole, aí, você faz dois L, segura elas, elas vão funcionar. Agora, não é para tudo que elas vão funcionar. Porque cada coisa tem, uma, tem, a, tem um material específico Por exemplo, para cada material tem um comando específico Se você vai caçar prata, você tem um comando específico Se você vai caçar ouro, é um comando específico Se você vai caçar, por exemplo, um anel perdido, é um comando específico Se você for caçar uma coisa que está guardada no, no solo há muito tempo Tem um comando específico então para cada coisa tem um comando específico Se você vai caçar uma pessoa que está sumida tem um comando específico E é tudo isso que a pessoa tem que aprender Agora, elas têm capacidade para caçar milhões de coisas Não é uma coisa, é um milhão de coisas Então é, é uma coisa muito simples Mas muito importante Eu, Às vezes as pessoas... É, que não entende, eles fazem comentário ruim, ruim assim que eu digo, assim, comentários aí falando besteira, porque, mas é, a gente também não pode ligar porque eles não entendem. Nem todo mundo entende. Só que eu falo o seguinte, a pessoa que não entende, procura entrar no grupo, procura estudar, procura aprender sobre a radiestesia, procura praticar alguma coisa para saber como funciona. Então é, é muito importante, às vezes eu respondo, as pessoas que respondem alguma coisa lá meio coisada, eu respondo lá oh, Meu filho entra no Google, estuda, aprende alguma coisa Porque tudo que você aprende não é perdido, um dia pode te servir para você Agora, e já tem as pessoas que são mais inteligentes, que já tem uma noção Eles entram, não, isso, é, isso faz sentido, isso faz sentido, eu tenho testado aqui às vezes as pessoas fazem umas varetinhas simples, eles testam lá e fazem uns comandinhos e eles veem que dá resultado. Então isso é importante, é importante você estudar, porque é o estudo é que você aprende. Ninguém aprende nada sem estudar e sem tiver um mestre para ensinar. Eu não sou mestre, não é que eu quero ensinar todo mundo, mas pelo menos o básico que as pessoas entram lá, pega lá as pega os livros de radiestesia, que tem muitos livros importantes. Aprenda um pouco sobre a radiestesia. Isso é importante. E também sobre outras coisas. Não é só a não. Hoje é importante ler. Hoje quem lê bastante é uma pessoa sábia. Aquelas pessoas que não lê nada, eles não são sábios. Eles ficam naquele dia a dia. Vai lá, faz o serviço dele, volta, dorme Volta, faz o serviço, volta, dorme, é só isso Agora as pessoas que chegam em casa Tomam um banho, pegam um livro, leem uma página Ou duas, todo dia ou Um dia sim, um dia não Essas pessoas são sábias Pode ter certeza que elas aprendem muita coisa E a radiestesia é isso É aprender Você aprender com a natureza Porque tudo que está aqui na terra Tem uma energia e essa energia, ela sobe acima do chão. Os que estão em cima sobe, os que estão embaixo da terra sobe. E essas energias passadas no nosso cérebro. Passam milhões de energia no nosso cérebro. Essa energia que vem da televisão passa pelo nosso cérebro. A energia da água que está no solo passa pelo nosso cérebro. Esse ferro está enterrado no solo e passa pelo nosso cérebro. Agora vocês imaginam quanta coisa o nosso cérebro capita. E vocês já imaginou, se vocês aprendessem a usar tudo que passa por ele? Aprendessem a captar essas energias? Então, é aí que está a sabedoria. Então, o ser humano tem muito o que aprender. Para poder usar a potência do cérebro que ele tem. Nós não usamos mais nem por cento da capacidade do nosso cérebro. O dia que nós passar a usar pelo menos 5%, o mundo todo já melhoraria muito então eu quero deixar aqui uma boa tarde do Maurício Mococa espero que esse vídeo seja aproveitado que as pessoas tirem bom aproveito dele aprenda alguma coisa faça alguma coisa comece a estudar a radiestesia aprenda a porque não é perdido todo mundo que aprende um pouco sobre a radiestesia ele tem outro tipo de vida ele aprende que tudo tem um sentido na vida, tudo tem energia, nós temos energia, tudo tem energia. E uma boa tarde, Maurício Mopoca. Até o próximo vídeo.